Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas de animação dentro do Photoshop, que não é o melhor lugar para você fazer animação, mas dá para se virar, dá para montar algumas coisinhas lá. Em especial, se você viu as minhas imagens lá no ArtStation, eu faço o processo das minhas pinturas digitais é, e eu coloco várias etapas diferentes e consigo exportar um GIF. Então é uma coisa simples que dá para Fazer por lá, antes de eu ensinar é, Exatamente isso pra vocês Eu vou mostrar quais são essas ferramentas O que, que é a timeline, blá blá blá E depois a gente vai animar alguma coisinha Rápida só pra mostrar como que funciona Tudo isso, então vamos lá Aqui estamos no Photoshop então pra gente prosseguir com isso E você pode reparar que a gente tem aqui Um arquivinho quadrado, sem nada muito Interessante acontecendo, pra gente começar A fazer animações no Photoshop, nós precisamos Da janela Timeline E ela vai abrir algo mais ou menos assim aqui para você na parte de baixo da sua tela. E como você sabe, né? Se você segurar aqui, ó, você consegue arrancar e posicionar ela aonde você quiser. Dependendo da sua tela, pode ser melhor ali embaixo, ou do lado, você que manda. Mas, a gente não vai usar esse método aqui de, de vídeo. Isso daqui não é o que a gente vai usar. A gente vai usar esse daqui, ó. Pra... Deixa eu tirar ele aqui só para você ver melhor. Nesse trequinho de opções, a gente vai escolher o converter frames para animação com frames, algo assim. Porque agora nós temos frames individuais que a gente vai definir e criar novos em sequência. Então é mais fácil, não tem camadas, não tem aquela coisa toda. Aqui embaixo você pode ver que tem um valor numérico e esse valor numérico ele está definindo quanto tempo esse frame dura. E você pode escolher aqui né, zero, esses valores, você pode escolher qualquer outro valor que você quiser e também tem como você fazer aqui é... sem delay nenhum, então ele passa direto pro próximo frame sem esperar nenhuma quantidade de tempo. Mas quantos frames por segundo dá isso? Eu não sei direito, esse é um dos problemas de animação com frame dentro do Photoshop, é que é meio esquisito essa coisa da timeline, sabe? Mas, de qualquer forma, funciona bem o suficiente pra você começar e brincar de animação, eu acho que isso é legal, às vezes você ainda né, não tá é, pronto pra ir pra um programa só pra isso, não dá com essa coragem toda, tipo, pra ir pra um Adobe Animate, ou pra ir pra um Toon Boom Harmony, ou TV Paint, né? Tem vários programas de animação por aí. Então, é uma forma legal de começar dentro do próprio Photoshop. Então, eu vou colocar aqui... Vamos botar... 0.1, só para ficar mais fácil. Aqui embaixo a gente tem a taxa de repetição quando você tiver vários frames e der play. Quantas vezes ele vai fazer esse loop de seguido? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aí você decide, vamos deixar no forever que ele vai ficar repetindo o tempo todo. Então vamos testar como é que isso funciona. Olha só, a gente vai criar aqui uma camada nova e nós vamos desenhar um qualquer coisa aqui nela. Vamos fazer uma bola maravilha vamos criar um frame novo agora então com esse atalho aqui na direita Plum. e agora a gente pode criar uma nova camada diminuir a sua opacidade ou tirar inteira e fazer uma bola maior por exemplo olha só o que acontece aqui agora se a gente clicar nesses frames a gente tem o primeiro desenho e o segundo desenho o que que esses frames estão fazendo eles na verdade estão só ligando e desligando essa opacidade das camadas, que é o que você mudou de um frame para o outro Agora vamos fazer uma coisa diferente, vamos criar um novo frame aqui Quando você está num frame e cria um novo, ele duplica né, a, a, a situação anterior Nesse frame aqui, vamos pegar essa camada e só mudar ela de posição Vamos fazer isso, ó. a gente colocou ele lá para cima Então, olha só o que acontece agora A opacidade está igual, só que o arquivo está mudando de lugar Se a gente voltar para esse, olha só que interessante ele ainda tá na posição anterior que ele tava lá, só que ele tava mudado, né? Então, é, as coisas não retém a informação de um frame pro outro. Cada frame, as alterações que você fizer vão ficar registradas ali e vão funcionar. Qual, quais alterações não registram? É, se você pintar algo novo, ele vai mudar em todas as camadas. Então, o conteúdo da camada 1 é sempre... O conteúdo da camada 1. Então, ele vai, ele pode mudar de posição ou ficar desligado, mas ele vai estar tá aqui, certo? Então, basicamente, isso é a timeline do Photoshop. Tem aqui algumas outras ferramentas. Eu lembro desse cara aqui, ó. Se eu não me engano, ele funciona assim. Você seleciona dois e aí ele te dá a opção de Twin. Twin é uma forma de produzir uma interpolação de frames. E ele vai. Produzir frames entre um frame e outro, para tentar fazer aquela animação acontecer. Então, há parâmetros de posição, opacidade e efeitos. Ele vai adicionar 5 frames nessa seleção aqui. Vamos ver o que, que ele faz. Então ele... <risos> Olha que legal. Ele pegou que desse frame para esse frame, essa carinha aqui, ela mudou de posição... Né? Então a camada tá mudando de posição E também ficando menos nítida né? Então esse daqui tá desaparecendo E o círculo do meio tá aparecendo Então ele tá fazendo uma interpolação automática pra gente De posição e de é, opacidade Bem legal Então ó, se a gente der play Você tem um carinha virando uma bola É... Que é horroroso, mas tá aqui alguma coisa, certo? Então, essas são algumas das ferramentas de animação aqui dentro do Photoshop. Então, você pode imaginar que para fazer um processo é, de ilustração, por exemplo, a gente só precisa carregar umas imagens, colocá-las nos frames, e eu vou mostrar como é que você faz para exportar um arquivo agora. Vamos carregar umas imagens aqui. Então, pessoal, eu subi aqui nesse arquivo três thumbnails daquele desenho do dragão que a gente fez na semana passada, e o que eu quero fazer? Eu quero transicionar as thumbnails, então eu vou começar com a A aqui, então o primeiro frame vai ser a A, o próximo frame a gente vai ter a B e no próximo frame a gente vai ter a C, é, um segundo vai ser muito pouco, vai ficar tudo tremendo, vamos colocar aqui, sei lá, um segundo para cada imagem, então o nosso GIF vai segurar por um segundo e continuar trocando, acho que está muito rápido, vamos colocar dois, então aqui a gente olha um pouquinho e trocou, Dá para se olhar um pouquinho e trocou de novo, você olhou, meu Deus, que legal, trocou de novo. Muito bom, temos aqui uma coisa para fazer. Agora, o que, que a gente vai fazer? Vamos aqui em File, Exportar, Salvar para Web. E aí ele vai abrir esta janelona aqui, ó. Olha só. Então aqui você tem algumas opções para configurar este seu GIF. Uma delas a gente tem aqui. O loop, tá vendo aqui o loop? É, o GIF vai continuar repetindo para sempre, vai tocar só uma vez e parar. Isso você define aqui. E aqui tem coisa sobre o tamanho da imagem e a qualidade disso daqui. E tudo isso define o tamanho que vai ficar o arquivo do seu GIF no final das contas. Uma coisa importante é que arquivo GIF normalmente tem uma limitação de quantidade de cores bem grande. É, com imagens em preto e branco funciona maravilhosamente bem, porque é, essa tabela de cores que você tá vendo aqui é literalmente a quantidade de cinzas que ele tem para trabalhar. Ele não tem todas as um milhão de cores para mexer aqui. Então, mas isso daqui funciona bem também. Então a gente consegue dar um preview aqui, dando um play nesse botão. Você vai ver que ele está mexendo numa, num, num certo tempo. E aí você vai em salvar e taca aqui. E aí sim, você tem agora um GIF animado feito no Photoshop, que está aí preservando muito bem até... As, as configurações aí da imagem, ainda mais se for preto e branco fica maravilhoso, se for muito colorido começa a perder a qualidade ou tendo que ter um arquivo muito grande para conseguir preservar, mas é exatamente dessa forma que eu faço os GIFs animados lá no meu portfólio. Então agora que você já sabe como é que funciona, vamos tentar animar alguma coisa aqui? Hum... Tô pensando, o que a gente pode fazer? É, a minha cabeça tem duas vontades. Uma delas é fazer algo simples só pra gente terminar esse vídeo. A outra é a gente podia fazer o Venom abrir na boca e sair na língua dele, né? Por que cérebro? Por que ele... Eu vou ter que tentar fazer o Venom. Então vamos lá. Eu vou organizar essa animação em algumas etapas mais discretas. O que que eu quero fazer? Eu quero ter é, as poses principais dele feito logo de cara. Então eu não vou fazer straight ahead, eu vou fazer pose to pose certo? Então o que que eu quero? Eu quero aqui uma cabeça do Veno ela vai estar tá mais ou menos aqui assim vamos fazer aquele olho bem gibizesco e a gente pode fazer ele com aquele sorrisinho sem graça dele é, eu tô pensando, eu faço um ombro não, vamos fazer só a cabeça pra gente não sofrer tanto. Então vamos ter essa cabecinha aqui é, depois eu quero fazer a boca dele abrindo bem rapidamente Então eu acho que eu já vou transicionar bem rápido para um frame onde a boca dele tá bem aberta lá em cima e O que eu tô decidindo agora é, será que a gente muda muito a posição do maxilar dele aqui ou não? Eu tô achando que eu vou fazer assim ó então ele vai abrir pra cá e pra cá. E aqui eu já vou tentar fazer um smear. Sabe o que é um smear? Smear é quando o desenho fica todo feio e esquisito. Pra poder dar um senso de motion blur. Sabe? De, de deformação, de velocidade. É pra isso que serve um smear. Então... Eu vou deixar esses dentes meio que colados lá um no outro assim, porque eu quero que eles sejam menores do que isso, mas eu vou deixar eles bem colados assim. Agora deixa eu dar uma olhada de novo, tá, eu fiz essa parte de baixo bem assim. Então a ideia é que ele tá levantando o rosto é, e abrindo a boca, então eu acho que a gente consegue fazer um ainda mais exagerado. Eu, eu, eu tô pensando, não, eu vou fazer straight ahead, não, eu vou fazer depois do outro, outro. É, depois eu vou colocar em betweens aqui no meio, né, vou colocar aqueles framezinhos no meio do caminho. Então, vamos lá. Eu quero aqui agora um mais exagerado, que vai ficar um segundinho só na tela, mas vai dar aquele charme. Então, eu quero fazer assim. Será que vai dar certo? Parece uma piranha. Ok, é bem isso que eu tô imaginando. Então, a gente faz... É, eu acho que aqui a gente pode fazer mais assim. Será que eu vou me arrepender desse esforço? Não sei, vamos ver no final. No final você me disse se valeu a pena. Você pode ver que eu nem tô mexendo aqui nesse momento com os frames, porque não me importa, eu só quero ter uma, uma conferência rápida aqui deles. Ok. Agora eu quero uma pose mais natural, mais tranquila. Seria algo entre essas duas aqui, sabe? É tipo o sorriso que ele vai ter no final das contas. Então eu vou eu vou chamar essa daqui de volta porque eu sei que eu posso usar ela como referência para ter uma boca aberta do Venom. É, eu acho que só fazer ele abrir na boca vai ser suficiente. Eu queria fazer uma linguinha para ele, mas eu acho que eu vou deixar para uma próxima, hein? Onde a gente vai estar tá mais venonado. Deixa eu olhar de novo como é que é o olho dele. Agora vamos usar esse daqui de referência. Certo. Sabe o que eu quero fazer agora? Eu quero ver se a gente consegue transicionar esse frame daqui para esse outro de novo, que ele tá com a boca mais fechada, então eu vou tentar fazer uma, um frame meio que intermediário entre esses dois e ver como é que fica, então o olho, vamos fazer um olho que é na metade do caminho dessas duas situações, ok, vamos botar ele pra cá, certo, agora vamos, vamos começar a organizar os frames disso daqui, então aqui a gente vai ter ele normal, depois é, a gente vai ter, eu acho que eu vou primeiro pra esse, vamos fazer ah! <risos> E aí ele freia um pouco Hum, tô gostando E depois dele frear um pouco Ele vai pra essa pose aqui Que ele tá mais aberto, mais normalzinho Talvez esses dentes possam ser um pouquinho mais compridos, né? Por último a gente vai pra esse E depois volta lá no primeiro Então vamos botar isso daqui com intervalos bem rápidos E ver <risos> o Venom mordendo o dia inteiro é, Ok Ok, eu quero segurar um pouquinho mais esse e esses dois aqui também. Então eu vou aumentar o delay nesses daqui, só para ver como é que fica. Certo, vamos lá, vamos, vamos continuar isso daqui, eu tô gostando da, da experiência. O que, que eu quero fazer? Eu vou adicionar um frame novo entre esse e esse, é, entre a, a grande bocona e, o, e a pose inicial, e vai ser tipo uma antecipação para essa abertura de boca então eu vou fazer ele descer um pouco o rosto e meio que fechar um pouco a boca porque aqui em tese a gente tem ele com com aquele sorriso safado de quem tem todos os dentes assim entrelaçadinhos né então aqui vamos fazer ele virando um pouco a cabeça para baixo certo a gente vai fazer a cabeça dele virar para cá vamos fazer um isso é um pouco demais tá Vou botar isso com 0,1. Um. Tá, eu quero dar uma achatada nele, assim. Descer um pouquinho. Eu vou subir um pouco. Isso daqui, ó, vamos exagerar. Tá ficando interessante, ó. Pessoal, tudo isso que eu tô comentando aqui são alguns daqueles fundamentos de animação, né? Não sei se você conhece ou já ouviu falar, mas antes de eu continuar, eu tenho que mostrar uma referência que eu peguei aqui pra fazer uma inveja pra vocês. Pera aí. <risos> ó, gente, eu comprei esse treco aqui, que eu sempre ouvi falar que era um baita de um livro, uma baita de uma referência boa pra quem quer aprender animação, então tem aqui o senhor livro do Richard Williams, e gente do céu, é um conteúdo mega técnico, mega aprofundado assim, com relação a animação, né, que você consegue ver mais ou menos aí os bonequinhos dançando e o que tá acontecendo. E eu vou comer, eu vou uma hora eu vou estudar isso daqui com o empenho que merece Mas por enquanto eu acho que esses experimentos é o que dá pra gente fazer por aqui no momento Mas eu tô estudando, hein? Tô estudando Eu tô pensando que a gente pode tentar converter isso daqui pra uma situação onde ele tá dando uma mordida pra frente Será que a gente consegue incorporar isso entre esses frames? Vamos tentar? Eu vou tentar fazer isso daqui aqui, ó Então aqui... Vamos fazer a cabeça dele vindo um pouquinho para frente, o rosto dele virando mais de lado, e vamos fazer ele tentar morder algo aqui assim, ó. Vamos pegar essa cabeça aqui e vamos fazer ele morder. A gente precisa dar uma estendida nessa ação aqui, ó. Vamos duplicar isso e fazer ele dar uma espremida. Então a gente tá aplicando aqui um squash, um stretch, né? Squash, a gente vai amassar ele aqui para ele ganhar mais é, força nessa mordida. Só que eu, eu tenho que preservar o frame anterior, né? Eu não posso é, matar o frame anterior. Então eu é, vou fazer assim. Esse daqui eu vou espremer o olho dele ainda mais. Só que eu, eu tô achando que falta um, um, um frame entre esses dois aqui. Vamos colocar um novo, ó. Então eu vou é, ligar a opacidade desse um pouquinho. E desse daqui também um pouquinho. Só pra gente ter. E agora vamos fazer um intermediário entre esses dois. Então, eu quero. Eu, quando eu faço. Quando eu fa comento sobre isso de produzir um intermediário entre esses dois, é tipo, se a boca dele tá aqui e a ponta da boca dele tá aqui, vamos fazer um frame onde a boca dele tá nesse ponto certo a gente meio que está construindo esse arco de movimento então tem um aqui tem um aqui vamos construir um lugar onde a boca dele está aqui sabe então a gente isso que eu estou falando sobre produzir um intermediário então o topo da testa dele vai ter que estar tá mais ou menos para cá né então a gente vai ter uma bola acontecendo assim é isso que eu tô falando, dizendo com produzir um intermediário entre dois frames é mais ou menos nisso que eu estou pensando então é, eu sei que a cabeça dele vai ter que estar tá mais ou menos para cá a, a boca dele Talvez mais ou menos aqui né? E aqui ele vai estar tá abrindo A boca dele de levinho ainda E o queixo, quem sabe em algum lugar Por aqui assim O, o mais difícil eu acho né, É manter a proporção aqui no, Desses elementos E se aqui é o meio da cara dele <risos> Eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso nesse canal <risos> Mas está funcionando né Vamos tirar aquilo ali, ó. Hum, hum, eu acho que funciona como uma transição, talvez um pouco mais para a esquerda, talvez um pouquinho mais. A gente fez o Venom Mastigando, olha só. Guilherme, como é que a gente faz para finalizar isso? Então, eu acho que as próximas etapas você vai ver acelerado. Eu vou continuar aqui mais um pouco. O que, que eu vou fazer? Eu vou passar um contorno final para cada um desses frames. Eu vou fazer um contorno final e depois eu vou colocar uma corzinha de base. E aí eu volto quando a gente tiver feito isso. Você confere aí agora, processo acelerado com a musiquinha maneira que o Sr. Cronog está escolhendo agora, o editor desse canal. Que também de animação tá mandando pra caramba Com outras formas, né gente? Essa aqui é uma das maneiras de você fazer animação É a tal da frame, frame a frame, né? Uh, desenhada na mão e não sei o que Que é divertido pra caramba pra gente que é desenhista é, Mas tem outros Métodos de você produzir animação hoje em dia Que nem tem o 3D, mas tem também As ferramentas de Puppet e de, e de Rig, né, que você faz ali é, Você cria maneiras De controlar uma imagem fixa E produzir animação com isso, coisa que o Tap tá, tá, se não me engano, ele tá Produzindo vídeo sobre o assunto, hein, então fica Ligado, já segue ele aí, o link tá aqui embaixo Também na descrição. Vamos lá finalizar esse Venom dando mordidinha. Ai, que coisa fofa. É. aqui pessoal, é o nosso resultado o nosso Venom animado aqui no Photoshop eu demorei acho que por volta de meia hora aí para finalizar esses frames é, é pouca coisa mas já dá um trabalho imagina um um bicho de corpo inteiro é bem pior Vocês já viram fazendo animação aqui algumas vezes é, Dessa vez eu quis apresentar como dá pra fazer no Photoshop Só que você viu que é meio bagunçado, né? Fazer cada uma das camadas é, de cores aqui para Eu tentei finalizar igual a série animada dos anos 90 Que o Venom tem um, tem um lábio e eu, eu achei que ficou bonitinho aqui E ele sempre tinha uma luz vermelha e uma luz azul de um lado e do outro dele Eu também tentei ah, manter isso mas, como você viu, é meio confuso, né? Você fica com várias, várias imagens ali na, na, na aba de camadas e fazer isso no Adobe Animate com certeza é muito mais simples, sabe? Lá você vai ter uma, uma camada para cada tipo de coisa, então, uma camada para contorno, uma camada para não sei o quê, bem parecido com aquela animação. Que a gente viu naquele outro modo ali Talvez eu tenha que aprender a usar aquele outro modo Eu só sei fazer assim no Photoshop Hoje e eu sei animar é, de, Dessa forma, só que um pouquinho mais organizado No Adobe Animate, que é o antigo Flash né? Que a Adobe comprou Então é isso gente, espero que tenha sido aí um, um vídeo Breve, porém divertido Que dê, dê pra... <risos> deixar vocês com vontade De aprender coisas novas, beleza? Então é isso aí galera, muito obrigado pela presença Aqui nesse vídeo, lembre-se de me seguir Nas outras redes sociais, deixar um like nesse vídeo Se inscrever pra mais conteúdos como esse E a gente se vê na semana que vem Valeu gente, muito obrigado Tchau, tchau, falou!